Tradicional seria o homem com mais de uma mulher, né? agora uma mulher ter mais de, de dois maridos, aí vai do homem se ele aceita, né? eu não aceitaria isso não, né? seria o corno assumido totalmente, né? então vai, sei lá, cada um tem seus cada uns.